Aí ah. ah, eu tô ligado no um bagulho que fica perto do carro. Que é isso aqui? Acende essa, esse, esse, esse maco Para bem. acender, Que é isso? Acendi, acendeu? Acendi. Ah, no fez essa seringa no pito do primão, viado. <risos> <risos> é. Deixa eu ver tu, vem cá. Aqui, vem, pra meu, vidro, né? Uma carecão, mano. Tá lá. Tu é bonitão, parece a assombração que aparece aqui pra dar suma. <risos> <risos> Olha o cogumelo do sol aqui, ó. Obrigada, Olá, Cristina. Pudrinho. Oi, Juninho. Oi. eu tô, acho que pode nível pra gente ganhar o joguinho. Entra na floresta e sai correndo. <risos> vai, vai, vai. Falou já apagado e ainda. Correndo, vai, vai, vai, Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Tô vai. apagado, tô apagado. <risos> tô vendo nada. velho. Que isso? Uma coruja aqui, tô viado. Oi. Caralho, que feriu a barriga, viado. Que isso? Que isso ali? Tá vendo o um negócio ali, ó? Uma chama. Ai, ah, Aí ah, é o mano que tá caminhando, viado. Então vamos, devagarzinho. Pra ninguém ver. Devagarzinho. Ó, ah, gente. Vou comer, vou comer a seringa. Ah, não, ninguém. né? Quem O machado vai é lá na frente. Apaga a luz, ah, luz aí, vacilão. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz. Vai correndo na frente, Juninho. Vai, me segue. Tô vindo o ah, passeio. <risos> Juninho, meu Deus. Ah, <risos> mano, corre. Qual... <risos> tá Taca a seringa. Na minha frente. Ó, tu... a, mamãe a lua, vamos futuro. seguir a lua Vem, vem, vamos seguir a lua é, Apaga a lanterna, apaga a lanterna Tem que ser sem que lanterna Que isso, Oi. que isso Tem uma placa Senta aqui estar lá com a mamãe na sala pra Aqui, ó Desi, Lai, Despejo, Tarte, a news Lê você, lê você Você lê melhor What? Mano, tô escutando barulho aqui Ah, entendi Lê, lê, lê aí, você que sabe inglês hum, Tudo tá errado Tudo faz se esse... se... Mano, que isso? Tô ouvindo <risos> um negócio aqui, ó eu tô vindo também. Ó, oh, o maluco, caralho, o maluco ali em cima do telhado, Juninho. Aonde? Olha em cima do telhado, olha ali em cima telhado, viado. Deus é mais. Tá olhando pra cima do telhado? Eu tô. Infelizmente. Mas não, acende é a lanterna, acende ah. a lanterna, olha ali. Olha lá, olha ali, olha ali. Eu tô eu vi. Tem um negócio. Que isso, estágio 2, mano? Estágio 2, eita, porra. Ó, tem um negócio aqui, ó, vem cá. Dentro da casa. Essa porra tá vivo, viado? É uma estátua. Vem cá, vem cá. Tá se mexendo, tá Dá pra abrir, caralho, eu não consigo subir, viado. Tem que dar a volta. Oh, que é caralho, isso? Que Ai Deus. meu Deus, eita viado, Deus. Corre pra floresta. <risos> Ele tá vindo, não, tá vindo, não. Vem cá, caralho, do nada, viado. Vem cá, vem cá, vamos voltar lá. Que é isso? Acho que eu tenho. Mano, tem uma sereia aqui, velho. Sereia? Sereia. Caralho, tem mesmo, tem alguém cantando, viado. O caralho, a, a canção dela tá me atraindo. Tá ouvindo? Tá ficando mais tá, cara, tá tá. Mesmo. Ah, tá ali no meio, ali, ó. Desliga, não tá. Filha <risos> é da puta! Filha é da puta! <risos> caralho, que é só isso? <risos> caralho, aí a a gente corre pra cá. Tem uma roubada ali em cima da casa. Como é que vai faz. Lanterna na cara Vambora. Eu vou tacar a liga minha nele. Minha. Vai, a gente chega abaixado, aí a gente sai correndo. Vai, vai! Oh, vai. calma, calma, calma. Ah! Ah! Ah, Deus, morri. Eu morri. Morri. Acho que eu morri. Morri. <risos> Caralho. <risos> What? Quem que é isso? Eu tô vivo. Voltamos. Ele tá ali ainda. Como é que nós vai fazer pra sair dessa porra? Sei lá. Vamos passar correndo, passa correndo, passa correndo, passa correndo. Não sei o que, que nós temos que me fazer, me não. Me Ai, me é, Ai, o talho. Valeu, trucha Ô, gente, que nós temos que ir nessa casinha embaixo dele, hein, viado. Só falta é que essa porra tá ali camperando. Aí, por trás daqui, ó. Por trás daqui, ó. Abaixadinha, abaixada, abaixada, abaixada. Desliga a lanterna, desliga. Aí é, nós entra aqui nessa porra, não tem nada, fodeu. Ó tem nada, ah pura caralho. Opa, pera aí, apareceu alguma coisa com aí. Pressione S, meu. Ué. Apareceu alguma coisa com eu me Ó. Pressione A para ação São Gul. aqui de gente aqui de Aperta E aqui, aperta aqui é aqui é onde eu tô. Ai caralho, é o barulho ali embaixo ali que nós estamos fazendo, tá vendo ali embaixo na esquerda? Aham uhum. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Para de meio arrombado. Vambora. Ai, cuzão. Ai, calma aí, eu não consigo sair daqui. Eu tô Cadê preso. Tu? Cadê tu? Calma, calma, bicho. Ai, ai. caralho. Tem uma, tem uma fogueirinha de ali. onde ali na fogueira? fogueira. Faço 10 que aqui nós temos que fazer nessa porra, mas nós estamos correndo. Ai ah, caralho! Eita, que, que, que isso? isso? <risos> que <risos> isso? <risos> que Eu isso? Ele sai correndo! É o Fauno, viado! Já viu o labirinto de Paulo, Juninho? Não. Caralho, igualzinho, viado! Sai embora! Sei lá que porra é aquela! Sei lá! Quando o bicho é rápido pra caralho, aí tá parado lá, Juninho, aqui, aqui. Aqui, vem cá, vem cá! cá. Ai, que isso? Que isso, viado? <risos> Você quer levantar o bastão, abaixar o bastão. Aqui, ele não enxerga a gente. <risos> é ah! Vamos. Passa abaixar, passa abaixar. Tem que ser solta, cara. Passa abaixar, ah, passa abaixar. Qual é, viado? Move de sala aí. Tô passando a abaixar do lado dele, Jnin. Né? aí, tu. Oi. Eu tô gravando, cara. Gol do Luan.